É, gurizadinha. Ah, gurizadinha que... da mal. Pipi no, Pipi no popó, né? É, não. Longe disso. Tô tá com medo de deixar copo de água aqui na mesa do taco. Ah não, não pode não, não pode não. É Criança com um copo de água cheio na mesa não pode. Uhum. Só faz cagada. Véi. Quem derramou lá na Suécia? Me chamou. Você? Me chamou. Eu acho eu bom, bom, me ah, ah, mas mal, cara, véio. você fui eu, velho. Ah, então é, foi. né? Boa, boa, ah, é, verdade. É, você você, vai, você tá até falou assim, mano. Você que PC Bartinho, velho. Mano, como o do mal não fez aí, aí eu não sei, velho. Eu também não sei, velho. olha que o pai é chato fazendo isso, velho. Na sua casa era de É que o dele tá safe, ó. É. Quando é assim, ele não derruba, ele só derruba com o recopio mesmo. Ah, então, ele sofreu por isso um café sem açúcar ali que tá, a coisa tá Obrigado, feia. Dad. Eu adoei hum, o meu mel. com mel. Quer, quer que eu ponha mel não sei Não, vi, mas eu tô de boa de tentar isso aí. É moleque, eu tô de boa de tentar isso aí. Por quê? Fica ruim não, velho. Olha aqui, latinha. Olha aqui, Bertinha. Fica boa no ar. Aí, moleque. Beleza. Beleza. Vai, cadê a outra galerinha? Cuidado com esse copo aí. Ah, não. De novo o Mr. Copo veio, velho. Ah tá parecendo, O café não dá, velho. Bora. Aquele bicho do, do Pokémon, velho. Tem uma planta nas costas do Aquático. Esqueci o nome dele. Bombação. Esse cara com copo não dá certo. É os do a nova criança do, do time, ó. Tá? O partinho derrubou uma vez você conseguiu superar? tá ligado? Você Mano, a vez que dois. eu derrubei, a vez que eu derrubei, quase deu ruim. O PC desligou nisso, tá vendo? Eu Caiu um do PC. Oxe, taco. Pegou em todos os fios do PC possível E o outro pegou em tudo da minha mesa não, meu... Ah, o meu... mas ela que o meu, é desligou, foi dentro do PC mesmo Queimou, queimou, queimou alguma coisa, lá. coisa que aquela vez lá? Ah, aquela vez queimou, chegou pô. lá ah, depois tá ah, tá lá. É? Ficou 30 minutos com o PC desligado lá Esperando, botou o computador de cabeça ah, pra baixo sai. Pra água cair Botou Você o computador Deus. de cabeça é. pra baixo Parece ser humano, tá? É, tipo aqueles caras que ficam folgados na praia daí a vida de PC do Bora. Fim, Bom, hein, galera, na pegada, velho. Jogou importante. É e a pavada é aquele negócio. Bora né? que der live, é nice velho. bora. Eita, é nice gravação é do Diz. Bora aí, para aí. Tá gravando, print. Tranquilidade. Bora. Bora. E aí, guys? Tudo bem. Comendo aqui. Dois escorinhas saíram. Mais um. Mais dois, dois, dois, dois, dois comendo com corredor. Uhum. Ah, valeu, valeu, valeu. É. Let's go, people! Tem coisa é mesmo não entrou, não, é triste, tá? nada. não entrou ainda. Não, não, entrou, não, entrou, não, entrou, não entrou. entrou ainda. Entrou, tentando agora. Tá bem em cima do piro. Escolheu morto. Não, não Fica, não. Comigo. Nada, Fica comigo. Nada nada. Cala a boca, na boca aqui. Comeu, comeu, comeu, comeu, comigo. Morreu, morreu. Morto. Tá, vai defusando. Só defusar. Morto! Boa! Boa! Boa! Não, presta não. Pode não pode. mano. Pegou o C4, pegou o C4. Tempo. Bom, acabou o tempo. Boa! Nice! Tudo, <risos> tá tudo, <risos> Pode Não vi nada a meio. Não. Não nada meio. é morto. Tire a cara, tire a cara, guys. faz isso <risos> Eu vou tacar a smoke aí de volta. De com medo, guys, com medo, com medo, com medo. Mais um, mais um, mais um escurinho, guys. Mais um escurinho. Eles nem Som? tá perto do escurinho ainda. Dou é meio, tá. Pode dou Pode ir pra lá, já. Tá girando. Meio, um, dois. Tá dois... Dois, dois, três, quatro! Dois tetris tá, e um MF. Tá bem, tem dois, tem Os três estavam meio. Estavam MF, Bartinho, Comendo bomb. MF, tá bom, tá MF, bom, MF, tá bom, MF. tá bom. Tá bom. <risos> tem uma passagem, só fechando. O bomb morreu, bomba era bomba. nada. um tá tá aqui perto de mim. Não tô vendo aí. nada. Tá pro bomb nesse pá. morreu. Eu desculpo pra vocês, eu desculpo. Atrás do bomb. Atrás do bomb. Ele tá. Mirando Quanto. Boa! boa. boa. boa. boa. boa. If escolhi agora, g Deslocaram. você entrou, entrou, entrou, velho. Entrou, Desplude, entrou, entrou já. a Pega eu com Com é ah, Vai aí. lá. Dois meio. Meio. Tô F. Tô tô 2 F. Vai ser split pra B se paga -se. estou Então do todo B, Pega C4 só. Eu Pegou eu C4! Tenho, oh, C4. Eu. Nice. Mais eu mais um, bom, mais um bom. Eu eu mais, muito, batido, moleque. Boa! Nice! passando um Tets, guys. Que Eu meio vi nada mesmo, guys. Aí. Mas o Tets morto. Um aqui morto. Colando, tá o tá, Rasguei tá. aqui nada. Tô cravado. Não tinha cá não. Tinha, tinha, tava no bicho. Morreu aqui. Pegou MF. tá de boa. Tá de boa, tá boa. Eu MF. Eu pego o C4. Tira a cara, tira a cara. Ele meu. Peguei mais tá MF. Tô Eu tô picando também. Da igrejinha. Teste ah, nice. nice. É bora. Nice. Nice. É. Nice. Outro é longa. Tem, tem o é um meio. Um meio. meio. Tem, um tem. tem, um tem um o meio. Um um meio. Só um meio. Vai é, o ó, é o ó, Henrique, é o Henrique. Eu aviso, Barichinho. boa. Pode ser. Pode trocar. Oh. Um tá. Cego. cego. Pode estar preto escurinho. Tem escurinho. Mocou eu. Gravei. Passei a smoke. um escurinho. eu é direi. Dando dois. Ganhei então. é a posição, Dudu. Eu tô ganhando bomba. Tem flash. Tem flash. Passar Mais um comendo aqui, chute. Corredor no chute. Chute. no chão. Tá bom, tem tem bem, um Nada, chute. Boa. O dia é você ou é eu? Boa, moleque. Se quiser fazer a lá na rampa é good. Eu vou Tá Tendo B, tendo B. Cego. É bem, é bem, é bem. Cego. Vou a Matei outro. Boa. Sobe. Boa. Rampa Cheguei pra roubar seu mano. Eles, Puta, eles down pararam, eles, eles tem pararam. Que tá aí. Passou um C4 caiu. Passou cover. Bomb, Mais outro. que o É de boa. Na placa do A, velho. Parado. Tá bom. Outro punch é do taco Passou um. Uh -huh. Aham. Passou, Passou Passou eu eu outro, outro, outro no bomb. bombe tá Eu jogo, eu jogo. Tá. Deploying flashbang. Nice! Tá. boa! Nice, cara. boa, boa, boa. Oh, guys! Nada, cos. Tô comendo, viu? Dois caras Bomb, meu bomb, dois bomb. Muito. Um bom, bom, bom. Eu... É tira a cara, tira a cara. Tá, tá, tá. O correu, Boa, bomb, Boa, Ué, comeu. Morreu. Um MF. Matou todo mundo. Beleza, é é beleza. Agora. Zapando travessa. Afflui. Beleza, beleza. Tomou tiro. Dois, dois, dois. Morto. Mais um, mais um. Morto. Oh, mais. Linda. mais um, mais um, não, não. mais um. Mais um, mais um. USP, USP. Não, não. Saindo pilar, 10 de vida, 10 de vida. Tá pilar, tá pilar. Tá, pilar. E um pirou. Tá com 10, tá esse pilar aí. Pega uhum. Você... lá. Vou pegar a aqui para nós. Nada. Vou para esquerda. Da esquerda, paredão, lá atrás. Paredão. Sem colete. Valeu. Valeu. Quem... Só combina aqui, okay. quem vai, maluco, vai smocar. Pilar, pilar, pilar, pilar. Só planta, planta, rápido. Tá, Como escurinho aí tem uma cave, sozinho lá, é Boa Bola é é. é é entrada, galera. Dar, Pelo Pelo muito, moleque. Tá aqui comigo, Mais um comigo. Mais um. O Dudu ah, tá, tá. pegou a B, viu? Dudu pegou a B. A dada, por enquanto, por era B. esse, era esse, era só esse. Tetris. Tetris. Vou tá aqui de boa, meu. Sem tá? Vou voltar no Bem, miado sem Sem defuso, sem defuso, sem defuso.